Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estejam nos escutando neste momento aqui nesse evento do Fórum Social Mundial de 2021. É com muito prazer que, que eu participo dessa mesa fazendo o lançamento internacional da Ouvidoria Cidadã da IBC, num momento que marca os 20 anos do Fórum Social Mundial. Né? Um momento tão importante como esse para a política global e brasileira e para a comunicação com Sim. todo o mundo, né? O projeto da Ouvidoria Cidadã da EBC é uma criação da sociedade civil daqui do Brasil, capitaneada nesse trabalho pela Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, uma ação que reúne mais de 50 assinaturas de apoio entre entidades e pessoas físicas que estão envolvidas com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e com a comunicação pública. O objetivo dessa ouvidoria cidadã é que qualquer cidadão e qualquer entidade da sociedade civil brasileira possa analisar os conteúdos publicados e veiculados pela empresa Brasil de comunicação com o olhar dos princípios da comunicação pública, que deveriam orientar a produção da TV, da agência de notícias, da agência Brasil e das emissoras de rádio da EBC. E por que, que nós estamos lançando esse projeto hoje, internacionalmente, com o relatório da ouvidoria em espanhol e em inglês? O relatório em português foi lançado em dezembro do ano passado. Por que, que nós estamos fazendo o lançamento de uma ouvidoria cidadã? Porque desde 2016, a IBC perdeu os seus mecanismos de participação social, na fiscalização dos conteúdos que a empresa produzia, e uma maneira que a sociedade civil tinha no país de fiscalizar os conteúdos da empresa, para saber se eles cumpriam com as premissas da comunicação pública e não fazendo uma comunicação governamental que priorizasse o governo da vez. Em 2016, logo após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a empresa foi alterada, teve a sua legislação alterada por medida provisória, depois por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que extraiu dois mecanismos principais que garantiam a autonomia da IBC. O Conselho Curador da Empresa, uma entidade que fazia a reunião de 22 membros da sociedade civil, entre sociedade civil, empregados da empresa, representantes do Congresso e do Governo Federal, para fiscalizar os conteúdos feitos na EBC. Esse Conselho Curador foi cassado, foi extinto em 2016. Junto com ele, também foi extinto o mandato do, da presidência da empresa Brasil de Comunicação. Antigamente, o presidente ou a presidenta da EBC um mandato de quatro anos. Hoje, este mandato não existe. Então, a autonomia da direção da EBC também deixou de existir. Se o presidente da empresa hoje desobedecer alguma ordem do governo federal, ele pode ser substituído imediatamente. Sem um conselho curador e sem o um mandato desse diretor-presidente da EBC, a única ferramenta que sobrou legalmente para a empresa é a ouvidoria da empresa, que não sofreu modificação legal. Porém, a ouvidora que hoje participa da ouvidoria geral da EBC fez parte da direção da empresa em 2016, nesse momento de alta instabilidade política do Brasil e da própria EBC. E hoje, esta ouvidora que compõe a ouvidoria da EBC não cumpre com o papel que a ouvidoria tem por lei, que é de fiscalizar, não de fiscalizar os conteúdos é, somente, mas de, a partir da, das demandas que chegam da sociedade civil, Montar um relatório crítico, porque a ouvidora da IBC também tem um papel de ombudsman para fazer com que essa contabilidade da IBC seja mais transparente. Hoje isso, infelizmente, não vem acontecendo. Né? A ouvidoria da IBC hoje se presta a um papel de publicidade das ações da IBC. Diante de toda essa situação de governismo, que a gente vem vivendo na empresa Brasil de Comunicação, foi que a sociedade civil, os empregados da IBC, os sindicatos dos trabalhadores do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, se reuniram todos para pensar uma maneira do próprio cidadão, da própria sociedade civil brasileira, então, fornecer essa, esse pensamento crítico sobre os conteúdos que vêm sendo divulgados pela TV Brasil, pela Agência Brasil e pelas oito emissoras de rádio da empresa. Um primeiro relatório foi lançado em dezembro do ano passado, e nele a gente tem dezenas de casos de censura, de governismo, de ausência de contraditório, o que contradiz completamente a lei da IBC, que diz que nós temos que ter uma autonomia com relação ao governo federal, gerando inclusive um passivo de improbidade administrativa da própria direção da IBC, onde o Ministério Público e a Justiça Brasileira poderia atuar diante de um claro desvio da atual lei da empresa Brasil de Comunicação com o lançamento da Ouvidoria Cidadã, em dezembro do ano passado e hoje, internacionalmente, num evento que me emociona muito, por ser no Fórum Social Mundial, um evento que, um fórum, um evento global que tem sempre apoiado a mídia livre, sempre apoiado iniciativas de comunicação pública, então a partir de hoje a gente consegue fazer com que esse lançamento desse relatório nosso, que vai ficar disponível nas descrições do vídeo aqui embaixo, e, e em breve, em poucos dias a gente consegue lançar um site da ouvidoria ibc.org para lá disponibilizar mensalmente esses relatórios e o um e-mail para as pessoas poderem participar para fazerem as suas análises, que serão reunidas no final de um período, um bimestre, um semestre, para a gente lançar cotidianamente esses relatórios com essas análises feitas pela sociedade civil. Bom, é, deixa eu, na verdade, deixar claro que também é uma honra participar de uma mesa com as pessoas que estão aqui presentes, isso me deixa muito feliz, são pessoas que participam da IBC e da comunicação pública no Brasil e no mundo já há muito tempo. A Rita Freire, que é jornalista, ex-presidenta do Conselho Curador da IBC, é integrante da coordenação do coletivo Ciranda e membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, do Grupo Facilitador do Fórum Mundial de Mídia Livre e da Rede Mulher e Mídia. Laurindo Leal Filho, professor Lalo professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, primeiro ouvidor geral da IBC em 2008, especialista e pesquisador em comunicação e comunicação pública e ex-apresentador do programa VerTV na TV Brasil, que fazia ali uma reflexão crítica sobre o papel da televisão na vida da, da sociedade brasileira. O professor Pedro Aguiar, que deve estar chegando em breve, professor de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense, especialista em pesquisas sobre agências de notícias desenvolveu um trabalho extenso, rico de análise sobre a Agência Brasil, que é, uma agência, que é a agência de notícias públicas da IBC, talvez o maior especialista hoje em agência Brasil do país. Mariana Martins, que é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, ela atua também no coletivo Intervozes, um coletivo de comunicação, foi gestora de comunicação na Secretaria Executiva do Conselho Curador da IBC, tem vários artigos publicados fazendo análise, análises críticas da IBC, e da democracia brasileira, e hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores especialistas em comunicação pública do Brasil. E Christian Porter, é, gerente editorial da Public Media Alliance, a entidade é fundada em, dois, em 1945, é uma associação global que reúne mais de 100 entidades de radiodifusão de TV e de rádio, e se concentra especificamente em fornecer defesa e apoio à mídia pública em todo o mundo, né? Ah, os membros da, da Public Media Alliance também incluem organizações relacionadas à transmissão, como reguladores e empresas de tecnologia de transmissão. A entidade existente por 54 países e é uma empresa sem fins lucrativos e com uma equipe fundamentalmente baseada no Reino Unido, na Inglaterra. A Public Media Alliance é governada por um presidente e por um conselho internacional com representantes de entidades que compõem a organização. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a ex-presidenta do Conselho Curador, Rita Freire, que também tem um vínculo muito forte com o Fórum Social Mundial. Por gentileza, Rita, a palavra é sua. Conectar aqui. Pronto. Mais uma vez, eu fico emocionada de, de estar junto com vocês é, pelo, pelo fato é, da resistência Perceber que depois, já faz bastante tempo, né? Foi 2016 que a democracia brasileira foi golpeada severamente. E a primeira, primeiro alvo desse golpe foi a comunicação pública e a cultura, não é? E, e um massacre, um bombardeio que se seguiu nesses anos todos. E, no entanto, nós estamos aqui numa atitude de resistência que não é uma coisa episódica, né? Ela expressa um processo de diálogo, de articulação, de troca de informações, de conhecimento, de debate na sociedade civil em conjunto com as pessoas envolvidas com a IBC, especialmente trabalhadoras, trabalhadores, e quem acompanha, quem esteve por dentro do IBC antes, né? quem... É, Lalo, é, que foi ouvidor, é um, é, é, sempre ouvidor, né? até hoje é o nosso ouvidor, era um ouvidor com seu programa também, Ver TV, né? Quer dizer, é um compromisso que eu acho que ele expressa um sentido né? de, da sociedade querendo se apropriar de uma coisa que lhe pertence. É a IBC, é, uma, é um projeto de comunicação pública que pertence à sociedade e, portanto, esse movimento de querer cuidar, de querer zelar, de querer contar o que está acontecendo, de querer documentar e de querer lutar para que o projeto seja recuperado, é algo que vem além das pessoas que estão aqui. É algo que vem da sociedade e que empurra essas pessoas que estão aqui para que não abram mão deste projeto. Então, olha, é, quatro anos, né, de, de mais de quatro anos aí já, de, é, de resistência, não é pouca coisa. E eu queria é, é, falar também da importância deste lançamento estar acontecendo é, no Fórum Social Mundial, né? A gente sem perceber olha para trás e vê uma parceria que se dava entre o projeto EBC, desde antes até quando ainda eram é, é, ali as precursoras, Radiobras e depois se forma a empresa pública, é, é, uma parceria que havia com esse outro movimento da sociedade civil, que é de se reunir para entender as suas próprias... É, é, é, lutas, aos seus próprios anseios e de que forma a sociedade está tá lidando para tornar as suas utopias, inclusive, realidades. Esse é o Fórum Social Mundial. Ele reúne, há 20 anos, ele reúne, reúne organizações, movimentos sociais que trazem é, o, o que está uh, mais latente nas lutas sociais, para um intercâmbio entre lutas diferentes e a percepção do que é comum, é, de, de, de, do que há de desafios comuns para o enfrentamento. Como sendo um movimento da sociedade civil, uma, a EBC naturalmente está, se aproximava, estava perto, era parceira, é, montava um estúdio para cobrir aquela multidão de gente de todo lugar do mundo que vinha nos primeiros anos a Porto Alegre, depois a, a Índia, né, a Mumbai, depois a África, ao Quênia, é, é, a Senegal, depois ao norte da África e depois é, ao Canadá, um pouquinho antes, em 2016, o fórum aconteceu no Canadá um pouco antes do, do, do impeachment no Brasil, um pouco antes do desmonte, no meio, né, do des... um pouco antes do desmonte da IBC, e naquele momento nós tivemos lá no Canadá também, um pouco depois, um encontro da Public Media Alliance, assim que... que que falamos, né? da, que é, real, é, ouviu toda a história da IBC e abraçou essa história, e relatou essa história, e ali é, foi também um momento difícil, porque ah, estava acontecendo um encontro é, conjunto com a, aquela, aquele encontro mundial public broadcasting, que a, a versão anterior tinha sido realizada e acolhida no Rio de Janeiro pela EBC, havia sido anfitriã daquele encontro. E aí, de repente, a gente estava lá, assim, acho que a outra mídia pública que estava lá com com, com dificuldades, é, agora eu não vou lembrar do, do país, era acho que era Togo, que estava ali relatando uma história, que nós do Brasil estávamos relatando a mesma. Então, uma história de, de, de eh, desmonte, de instalação de um governo que acaba com com os instrumentos de participação. E ali até, foi muito triste aquele momento, aquele primeiro contato também com essa parceria, com essa visão da Public Media Alliance. Eu, eu gostaria até que controlassem o meu tempo, porque senão... Eu, eu vou indo, né? E, e aí... Tem cinco eu... minutos. Cinco minutos? Ah, então eu dá tempo de eu contar um pouco mais é, dessa história, que é porque nós estamos falando da ouvidoria, A ouvidoria é um instrumento de participação social na, na comunicação pública que expressa essa relação, ela, ela criava um canal formal, oficial, para que esse movimento do lado de cá, esse olhar, essa necessidade de ter voz, ou, essa, ou esse incômodo com a voz não estar tá sendo é, bem é, absorvida pelos meios de comunicação, ele, ele é, se manifestava ali. É, mas a, a ouvidoria significava, é, na verdade, essa, é, essa abertura da EBC para a sociedade civil. E ah, logo que, que há esse eh, desmonte, ah, nós, assim, nós tivemos ah, esse desmonte democrático né, no país, mas eu lembro que assim, em 2018 o fórum estava acontecendo na, em Salvador, Bahia, com mais de duas mil atividades presenciais, uma cidade completamente tomada e as organizações convidaram a IBC, convidaram uma jornalista, mandaram passagem para cobrir, né? e foi negada a ida da jornalista para fazer essa cobertura. Né? Então, não é só uma que perdeu-se a qualidade, não. Houve realmente um fechar de portas, e eu venho do conselho curador, que era um instrumento que, uh, ao lado, uh, ali abrigando, acolhendo todo o trabalho também da, da ouvidoria, ou tentando dar conta, né, dessa, de, de, de apoiar para que o trabalho da ouvidoria tivesse um retorno é, merecido, é né, porque... Tudo era um processo de luta, não estava nada, as mil maravilhas. Tudo isso era a possibilidade que tínhamos de lutar para que a EBC estabelecesse um canal real, crítico, honesto, sincero, rápido, ágil. Isso era uma luta, mas hoje a nossa luta é outra, diferente. É, é, é uma luta com uma nostalgia e, e com a certeza de que... Uh, uh, essa, é, essa necessidade que nós temos de conhecer o que está acontecendo com a IBC e de é, guardar a sua história é algo criminalizado hoje, criminalizado. Eu venho do conselho que organizou uma memória e foi pra, as pessoas que fizeram isso foram processadas pela IBC porque aquele conteúdo que até então tinha uma licença aberta, é, aquele conteúdo não podia ser reproduzido pela memória do Conselho Curador. Né? Então, houve, inclusive, resistência. Muda uma corzinha aqui, uma coisa lá e está tudo lá. Houve resistência, inclusive, na, na, na, na, na polícia, né? de ir à polícia dizer não, é, isso é direito nosso. Então, Hoje, quando nós estamos com a, a, esse trabalho de lançar a ouvidoria eh, cidadã da IBC, ele expressa realmente a possibilidade de um trabalho bastante sério, porque eh, ele pode estar relacionado com o público e com a academia e com as articulações e os projetos de mídia pública internacionais, porque eh, do nosso humilde, né, ponto de vista dos eh, e das conselheiros que eh, eh, foram caçados naquele momento e que não deixaram de dialogar e de acompanhar esse processo, eh, nós eh, temos o cuidado de continuar acompanhando, acumulando informação, dialogando, isso é um acervo vivo, dinâmico, que vai alimentar a retomada de um projeto de comunicação pública. Então, neste momento, está todo mundo trabalhando para e na comunicação pública. Esta, então, é uma atividade que eu considero uma atividade militante, política, concreta, de dedicação ao projeto que está em curso ela não é só uma luta para retomar, isto que está sendo feito é comunicação pública, é isso que eu queria dizer e, e ouvir vocês agora nessa atividade. Só, só mais uma coisa, sobre o lançamento do, do, do site, é que o fórum ele vai terminar com uma é, agora, que é um um anúncio de, de iniciativas, de lutas, campanhas e processos ao longo do ano, rumo a uma edição que esperamos que seja presencial no México, lá no final do ano, né? e eh, então esse, eh, a, a ouvidoria ela terá como um dos anúncios o seu eh, novo eh, site, com os canais e tudo mais, será mais um momento aqui no fórum, em que vamos participar, então, dos anúncios eh, que vão ser anunciados aí no final. É isso. Que maravilha de notícia final é essa que a Rita traz para a gente aí. É sempre muito emocionante de ouvir falar, Rita, é sempre é. muito professoral a sua luta. E, e muito legal saber, então, que o nosso site da Ouvidoria com os relatórios em inglês, em espanhol, em português, e que podem ser cotidianamente ali, atualizados, vai estar disponível com esse, com esse impulso, <risos> e, ó, com essa energia do fórum Social Mundial, que, como você disse, sempre acompanhou de perto. É muito, é muito grave quando você fala, quando você demonstra, bastante, bastante objetivamente falando, que não só a IBC se desprendeu de movimentos que trabalhavam a cultura da comunicação pública, a cultura de maneira geral, como ela passa a considerá-los por muitos momentos como inimigos. Porque quando você começa a apagar uma memória que foi feita pela empresa, nos seus sites, nas suas páginas, nos seus acervos, e você obriga as pessoas que querem resgatar esses conteúdos por meio da sociedade civil a responder a ações judiciais, você transforma o oposto de uma razão de ser de uma empresa de comunicação pública para uma empresa que se assemelha a uma perseguições em governos ditatoriais. Né? Então, isso, isso é muito perigoso. Então, na verdade, eu, eu acho que o que você faz realmente é dar clareza para a dimensão é, de perseguição que isso pode acontecer se atividades como essa que a gente vem fazendo não acontecessem. A ouvidoria cidadã ela é uma pedra nesse caminho. Ela demonstra a resistência de maneira explícita e mais do que, como você disse, mais do que resistência, um caminho que vai sendo aberto para quando nós tivermos em outros momentos democráticos, se servir de base desse trabalho que vem sendo feito pela sociedade civil hoje. Muito obrigado, Rita. Eu queria dar continuidade aqui para a nossa roda de conversas. Lembrando que a gente então, tem 10 minutos de fala, a Rita cumpriu perfeitamente. Depois a gente responde uma pergunta que o público estiver fazendo no Facebook e a gente encerra depois. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o professor Laurindo Leal Filho, primeiro ouvidor geral da EBC, e que ao longo de sua história também vem trabalhando, militando e pesquisando comunicação e comunicação pública e democracia brasileira. Por favor, professor. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar que é um prazer, uma alegria rever é, queridos companheiros e queridas companheiras da mesma luta, da luta em defesa da comunicação pública, em defesa da liberdade de informação e, eh, fundamentalmente, em defesa da democracia que vem sofrendo um ataque muito grande aqui no Brasil. E agradecer, eh, como participante dessa luta, a presença do Christian e a entidade da qual ele faz parte. Você não sabe, Christian, como é importante a solidariedade internacional em momentos tão difíceis como o Brasil passa hoje. Nós temos que nos agarrar, e essa expressão, ao apoio internacional para poder ter alguma, algum clima para enfrentarmos com esse apoio internacional tudo aquilo de arbitrário que está acontecendo em nosso território e de arbitrariedade que, obviamente, não escapa, da qual não escapa a comunicação pública. A Rita lembrou bem, um dos primeiros atos do governo que deu golpe de Estado em 2016, capitaneado por uma figura nefasta, nefasta da política brasileira, chamada Michel Temer, que era vice-presidente e traiu a presidenta Dilma, foi eh, acabar com o conselho curador da EBC, eh, tirando totalmente a característica de uma eh, comunicação pública. Para mim também é muito importante e e muito emocionante, como vocês usaram essa palavra já, participar de uma de um evento como esse no Fórum Social Mundial. Eu participei praticamente de todos os fóruns sociais mundiais eh, realizados em Porto Alegre. Né? Desde os primeiros fóruns eu estive presente e sempre as mesas das quais eu participei eram referentes à comunicação, obviamente, mas a grande maioria delas era referência a comunicação pública. E eu, a partir do trabalho que eu já havia feito com relação, Christian, por exemplo, a comunicação pública no Reino Unido, o, meu trabalho, o trabalho que eu fiz junto à BBC e também a todo o serviço de comunicação de rádio e TV no Reino Unido, eu trazia para esse debate nos Fórum Social Mundial essas experiências internacionais que já tinham história de quase 60, 70, 80 anos. E nós não tínhamos nada em termos de comunicação pública de caráter nacional. E ali nós estávamos num, e fomos acumulando a cada fórum, fomos acumulando mais informações, sempre na expectativa e na esperança de construirmos essa comunicação pública aqui no Brasil. E conseguimos isso em 2007, a criação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, representava a conquista desse trabalho, não, não, meu, não meu, apenas de, de, de centenas de, de, de companheiros que estiveram lutando na academia, na, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nos sindicatos, para construir essa comunicação pública. E nós conseguimos, eh, em 2007, construir, iniciar esse processo de uma comunicação pública que tinha como referência os exemplos bem-sucedidos da comunicação pública na Europa e mesmo nos Estados Unidos, com a PBS. Quer dizer, nós tínhamos essa referência e fomos construindo a duras penas a duras penas, com muitas dificuldades, com muitos acertos, mas também com muitos erros não conseguimos consolidar na ima... no coração e das mentes da população brasileira essa importância da comunicação pública. Quando chegou o golpe, nós não tivemos uma, um apoio, uma resposta da sociedade em defesa da comunicação pública, porque no período em que ela funcionou no Brasil, de 2007 até 2016, ela não teve a capacidade de se enraizar na sociedade brasileira e ganhar esses corações e mentes para, durante, para diante dos ataques num governo ditatorial, ter até a população ao seu lado, como aconteceu quando a Margaret Thatcher tentou privatizar a BBC nos anos 1980, e a população, através do parlamento, resistiu àquelas tentativas do governo Thatcher. Aqui, infelizmente, nós não conseguimos esse apoio popular, e eu acho que fica sendo esse um dos exemplos do que nós teremos que fazer na retomada, da democracia brasileira, quando nós reconstituirmos né, a comunicação pública. Eu quero acrescentar, já que nós, eu já falei isso na outra reunião, mas agora nós estamos falando para um público mais amplo, amplo um público internacional, que a minha experiência de dois anos, como primeiro ouvidor geral da empresa Brasil de Comunicação, trouxe grandes ensinamentos. O mais importante é do respeito ao público que mantém essas emissoras e que tem que ser ouvido cotidianamente para eh, responder, aos, a, a responder e julgar e qualificar o serviço de radiodifusão que recebe. Ele paga esse serviço através dos seus impostos. Não é diretamente como a BBC, mas é indiretamente através dos seus impostos. Então, ele tem o direito de cobrar a qualidade desse serviço. Assim como ele cobra a qualidade do serviço da água ou do transporte. E a ouvidoria e o conselho curador eram os elementos que davam a possibilidade institucional de acesso do público aos conteúdos das emissoras e aos serviços prestados pela EBC. Chegavam à ouvidoria, a ouvidoria recebia essas demandas, as classificava, as analisava e levava dessa forma classificadas e analisadas para o conselho curador. E este conselho curador tinha poderes de levar à diretoria da EBC, à diretoria executiva, essas demandas e, em muitos casos, fazer com que elas fossem implementadas. Isto é a característica fundamental de um processo que não é apenas retórico, de comunicação pública. Não adianta dizer que você faz comunicação pública se você não tem os instrumentos institucionais para operacionalizar a comunicação pública. E os, e os instrumentos operacionais são, eram, no caso da EBC, a ouvidoria e o, o conselho é, curador. Outra, outra, é, outra, o, outro ensinamento que eu recebi nesses dois anos foi da multiplicidade que é a sociedade brasileira. No momento em que a gente já começava a receber apenas demandas através das redes sociais, do WhatsApp, etc., a gente continuava recebendo, isso talvez seja uma característica muito brasileira e que não tem a ver, por exemplo, com a Europa, talvez tenha até que ver com os Estados Unidos um pouco, nós continuávamos a receber demandas, análises, críticas, elogios também, através das redes sociais, mas através de cartas ainda escritas à mão e que eram enviadas pelo correio, vindo das zonas e das áreas mais remotas do território brasileiro, como, eram, como são, por exemplo, os moradores das beiras dos rios na nossa Amazônia. Então, é, é preciso que a ouvidoria, esse ouvido da empresa pública, seja um ouvido que ouça toda essa multiplicidade de vozes que existe num país como o Brasil. E eu queria é, encerrar é, falando da importância da comunicação pública é, em qualquer momento, em qualquer momento da vida nacional, mas em momentos dramáticos como esses que nós vivemos hoje, da pandemia que nos assusta a todos. É fundamental o trabalho da comunicação pública, é ela que vai é, transmitir as formas de comportamento, as necessidades é, do uso, do, do uso é, científico, das formas capazes de minimizar, não, não, de, não, de, não de terminar totalmente, mas de minimizar é, os, as terríveis consequências de um vírus como esse que atinge toda a humanidade. É, eu tenho exemplos de países na América Central, e Cuba talvez seja o exemplo maior, que são vítimas de tormentas climáticas muito sérias, de tornados, de furacões. E só lá não morre muita gente, ou quase, às vezes, não morre ninguém, mas há uma destruição de casas, de estabelecimentos comerciais, porque a comunicação pública orienta a população de como ela deve se comportar antes da chegada da tormenta. Eu dou esse exemplo para reforçar como seria tão mais confortável, para usar essa palavra, confortável enfrentar uma pandemia como essa, se nós tivéssemos uma comunicação pública forte, honesta, orientando a população de como ela tinha, tem que agir, continua tendo que agir para minimizar os efeitos da pandemia, infelizmente, e aí entra a questão da ouvidoria cidadã, infelizmente, aqueles que ocuparam o poder no Brasil e ocuparam o poder na EBC, nas rádios, na televisão, na agência de notícias, fazem exatamente o contrário. Abriram, eu queria que, eu chamo a atenção para o Christian, abriram em determinado momento um horário de duas horas, mais ou menos, numa programação de domingo, para que charlatãs eh, fossem, ocupassem aquele espaço, recomendando à população atitudes mágicas, mágicas, não científicas, para enfrentar a pandemia, para enfrentar o vírus. Quer dizer, dão apoio ao negacionismo, a, a vozes negacionistas em relação à pandemia. Eu acho que este, meus, caros, meus queridos colegas e amigos. Eu acho que há muito o que ser denunciado, registrado e arquivado para o futuro na ouvidoria cidadã desse trabalho criminoso que muitas vezes vem sendo exercido por aqueles que ocuparam aquilo que, numa época, nós chamamos de comunicação pública e hoje é simplesmente uma comunicação de propaganda eh, do atual governo que tomou o poder no país. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e, claro, que na, dentro das minhas possibilidades, contribuindo nessa luta pela retomada da comunicação pública democrática eh, em, no Brasil, com apoio, reitero, importantíssimo e imprescindível daqueles que se associam, em todo o mundo ao nosso movimento. E daí a importância de estarmos aqui falando justamente para toda essa população através do Fórum Social Mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lalo. É sempre muito, é muito esperançoso ouvir o senhor falar. Assim, é impressionante como as suas análises são sempre muito críticas, sempre muito ácidas, mas sempre num tom... É, do caminhar das coisas, né? Como o senhor sempre dá a entender de que as questões não estão dadas, que a luta está posta e ela precisa avançar. Eu acho que o senhor coloca dois pontos que eu considero muito importantes mesmo, assim, a relação que a ouvidoria anteriormente tinha com um pragmatismo é, legal para a autonomia da EBC. Então, se a ouvidoria recebia as demandas da sociedade civil a partir dessas demandas, ela construiu um relatório crítico sobre o que acontecia na IBC e nos seus canais. Apresentava esse relatório para um conselho curador, formado por sua maioria de representantes da sociedade civil. E esse conselho curador tinha o poder até de destituir a direção da IBC, caso ela cometesse algum problema. Havia um ciclo que se fechava dentro da participação social, via ouvidoria, via conselho curador que garantia, na prática, ilegalmente, a autonomia da empresa. Sem o conselho curador, sem uma ouvidoria crítica, esse tipo de filtro deixa de existir. E com seu encerramento, fantástico, que a palavra patriota está muito em alta no Brasil. Uma palavra cheia de simbolismos mais voltados para a guerra do que para a paz. Mas quando o senhor coloca o papel da comunicação pública em ações como as que acontecem em conflitos da natureza, a Cuba e a NHK no Japão são exemplos fantásticos Bem de uso, né, dos canais para ações de civilidade, ações de civismo, ações que onde os meios de comunicação pública e as frequências, os espaços eletromagnéticos ficam voltados para uma construção da paz, uma construção da segurança, uma construção que garanta direitos humanos e sociais em momentos de tragédias ou de pandemia. A IBC hoje ela atua no sentido de como fazer com que a população se perca em informações, ou receba informações contraditórias, ou ainda informações equivocadas sobre como proceder no meio de uma pandemia. Se ela assume uma linha sem contraditórios, que coloca para informação aquilo que o governo federal vem dizendo. E o que o governo federal vem dizendo hoje está em contradição com o que canais de pesquisas, Organização Mundial da Saúde diz, a EBC atua para prejudicar a população numa situação de pandemia. E isso é gravíssimo. Eu acho que, mais uma vez, o, o relatório da Ouvidoria Cidadã, e nesse espaço do fórum, contando com a presença dos pesquisadores, contando com a presença do Christian, que consegue levar isso para outras esferas, para além das que atuam hoje no Brasil, é fantástico. O relatório da Ouvidoria Cidadã, como a Rita disse, ele não só documenta, mas ele traça um caminho que a gente tem que continuar. Eu passo a palavra agora para o professor Pedro Aguiar, que vai ter 10 minutos na sua fala. O professor é um dos principais especialistas em análise crítica de agências de notícias aqui no Brasil, professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e tem um vasto trabalho sobre a Agência Brasil, a nossa agência pública de notícias, e é também uma pessoa ligada à comunicação e à comunicação pública já há muito tempo. Né? Obrigado pela presença, professora. a palavra é sua. Obrigado, Guilherme, obrigado, professora Rita, Laurindo, prazer, Christian, é, muito obrigado pelo convite, eu agradeço é, bastante, é uma honra participar do lançamento no momento do Fórum Social Mundial, vocês lembrando é, as edições anteriores que participaram, eu me lembro quando eu participei do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2003, na condição ainda de estudante, era tinha sido assim o, o momento de virada política do Brasil, janeiro de 2003, era, era uma esperança que nos enchia a todos, especialmente para quem é, milita na causa da comunicação pública e acredita no jornalismo de qualidade, era um momento assim de é, é, a gente parecia que só, só, tudo só ia melhorar, né? E, e, no entanto, mal sabíamos o que vem pela frente. E, e, e, e curioso, porque hoje, hoje, tendo uma visão de conjunto, a gente sabe que talvez não devesse ter sido tão otimista. Eu, ontem mesmo, achei, por acaso, pesquisando outra coisa, achei uma matéria uh, de abril de 1986 quando houve um encontro nacional de jornalistas, reunindo a FENAGE, reunindo o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, reunindo professores da UNB, é, para preparar propostas para levar para a Assembleia Constituinte. É, construindo ainda o que seria a, a proposta de comunicação pública que se desejaria ver é, sacramentada no texto constitucional brasileiro, que ainda ia ser escrito. E aí lá havia várias coisas, como a criação de um sistema público de comunicação, a reforma da lei de imprensa para englobar, inclusive, a regulação de concessões de rádio e televisão e também de impresso, porque só se fala atualmente de concessão de rádio e TV, mas havia necessidade de regulação sobre a mídia impressa também. Vamos lembrar que isso é antes da internet, né? para quem for mais novo e estiver ouvindo. E a, a, tudo isso inspirado pelo movimento da nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, que era algo ainda relativamente recente, nos anos 80, e também a abolição da Lei de Segurança Nacional. Por que, que isso é, me volta assim, de uma maneira particularmente tocante? Porque a gente tem visto a Lei de Segurança Nacional, um produto do regime militar, ser é, acionado nos últimos tempos para processar jornalistas e para processar é, pessoas é, que, que têm o seu direito à liberdade de expressão é, coagido pelo próprio governo federal. Então, essa, a gente vê que já naquela época, em 86, se falava isso, essas causas, eu, eu, o principal entrevistado nessa matéria é o professor Murilo César Ramos, eu mandei para ele, ele respondeu, pois é, né, tantas causas perdidas... E, e, e digo não, professor, as causas não foram perdidas, as causas ainda estão em luta e temos novas gerações para seguir com a luta. Mas o que eu queria trazer aqui tem justamente a ver com a, a Agência Brasil e com o histórico das agências de notícias no sistema de comunicação pública brasileira. Né? É, queria pedir licença para resgatar um pouco desse pensamento, porque a, a Agência Nacional, que é a, a avó da Agência Brasil, ela surge no governo do Getúlio Vargas no finalzinho do período constitucional dele, de 34 a 37. Então, ela é fundada em maio de 37, e seis meses depois, em novembro, ele dá o golpe do Estado Novo. Então, ela nasce no, no crepúsculo de um período democrático, e logo depois já entra no período autoritário quando, alguns anos depois, no final de 1939 para o início de 1940, ela é posta sob a estrutura do DIP. Né? Um dos dois braços do DIP. Enquanto o DIP censura a Agência Nacional, entrega conteúdo para ser publicado pelos, pelos jornais e pelas rádios da época, e também é, produzindo material como cinejornais. Né? A Agência Nacional passa aí, boa parte da sua história, nos 50, 60, depois da redemocratização, é, pós-Estado Novo, é, produzindo muitos cinejornais exibidos pelas salas de cinema é, do país inteiro. É, ou seja, para grandes públicos, para grandes massas, vendo a marca da Agência Nacional. E aí vem o golpe de 64. Assim como a Rita lembrou que logo depois do golpe de 2016, atacaram a estrutura da EDC, é... Já em 64, também com a Agência Nacional, ela foi alvo do, da, de ação dos golpistas no dia seguinte à tomada do poder. E tanto que instalaram lá, na direção, um militar, né, até, digamos assim, intelectualmente respeitado, o tradutor da Escola de Frankfurt, mas o general Otávio Alves Velho, pai do antropólogo Gilberto Velho, que é, vinha da Associação Brasileira de Relações Públicas. Então, a, a concepção autoritária que se implantou depois daquele golpe de 64 era essa concepção de comunicação pública como relações públicas do governo federal. É, tanto que o termo que se usava não era nunca comunicação pública, mas sempre divulgação governamental. Era é, é, é, é uma ideia de partir de um centro né, para irradiar a informação que interessasse ao governo. Obviamente não havia estrutura democrática de comunicação pública na ditadura militar, então não tinha ouvidoria, não tinha conselho curador, nada disso. É, no momento pós-redemocratização, as estruturas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, que tinham sido construídas no ciclo autoritário, militarizado, é, para disseminar as vozes dos governos, aí eu falo aí de outras agências de outros países, como por exemplo a Press na Venezuela, a Bolpress na Bolívia, Ecopress, quais histórias tinham esse nome é, é, padronizado? Ah, elas são reformadas, né? E só a partir do ciclo dos governos progressistas no, na primeira década do século XXI é que elas são ou reativadas ou reaparelhadas, como é o caso da TELAM na Argentina, da Andina no Peru, né? agências que já existiam, mas que recebem mais financiamento, contratação de novos quadros, no... modernização dos seus equipamentos, contratos de cooperação. Há uma articulação de cooperação entre as agências públicas da América Latina, que é a... foi a ULAN, né? que durou muito pouco, infelizmente, porque já em 2015... Com a mudança de governo na Argentina, isso foi desfinanciado. E essas agências também, a AVN na Venezuela, a IP Paraguai, a Andes no Equador, a AGN na Guatemala, todas elas foram agências fundadas nessa nova concepção de comunicação pública. E a Agência Brasil, que tinha deixado esse agência nacional em 79%. É, passou a ser EBM até 88, fechada pelo Sarney, reaberta como Agência Brasil pelo Collor em 90. Ela também passa por essa mudança de concepção. Tem aí a, a direção da Radiobras, pelo Gênio Butti, que já. É, é, eu não queria usar a palavra embute, senão vai parecer trocadilho, mas é, já é, imprime uma nova direção na, na linha editorial da agência em 2007, quando. A EBC é fundada, a Agência Brasil, assim como a Rádio é colocada sob o guarda-chuva da, da EBC e passa a ter essa, essa mudança não só de linha editorial mas de concepção do seu papel. Então, a Agência Brasil hoje é fundamentalmente a um, um, um espinha dorsal da, da estrutura de disseminação de informação de serviço público no Brasil. Gostemos ou não do governo, ela tem esse papel de levar a mídias é, não só no interior, mas mesmo mídias de periferias, nas capitais, é, por causa do seu acesso à disseminação é, de, de informação gratuita, né? assim, nenhuma, nenhuma mídia precisa pagar para reproduzir o que sai na Agência Brasil, ao contrário de outras agências privadas no Brasil. É, então leva informação sobre campanhas educacionais sobre Enem e sobre campanhas de vacinação e não de hoje, mas desde sempre. É, ela tem esse papel de levar informação de é, é, acesso a serviços públicos. E se a gente fala agora de, é, de vacinação no momento que nós estamos vivendo, na pandemia, já no seu segundo ano, tecnicamente terceiro ano, porque ela é 19, né? é, essa questão de disseminar informação de serviço público de uma maneira democrática, regulada, respondendo à sociedade civil, é, isso é literalmente uma questão de vida ou morte. Nós temos aí uma estrutura que sempre esteve a serviço da vida, sendo coibida, tolhida, tendo essa é, responsividade, a sociedade civil é, é, é, é, cortada, podada, né? e, o que, por sua vez, facilita a morte. Então, se há essa ação deliberada né, para impedir, esse tipo de estrutura permanente de difusão de informação do serviço público que valoriza a vida é, é, sendo perseguida. Então, o que a gente tem que fazer por meio da Ouvidoria Cidadã? Ou seja, se a Ouvidoria Oficial foi fechada, se a Ouvidoria Oficial não funciona, perdão, a Ouvidoria Cidadã tem justamente esse papel de defender o lado da vida. Eu acredito que é isso que a Ouvidoria Cidadã. Vai fazer esse o papel dela, tenho certeza que vai uh, exercer muito bem. Então, eu, de novo, eu quero agradecer o convite, é, me colocar à, à disposição e terminar com isso, uma palavra de confiança de que a, a, o trabalho da ouvidoria cidadã está do lado certo e vai conseguir é, resgatar essa conexão entre a estrutura da ABC e a sociedade civil brasileira como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. É muito interessante quando a gente escuta esse relato histórico da construção da comunicação feita no Brasil, especialmente a comunicação pública ou a comunicação estatal. É incrível como, como você fala, professor, e dá, e dá a dimensão do quanto a Agência Brasil hoje é, um, é um, um, uma potência, ela não surge agora, e quando a, a Agência Brasil, na criação da IBC, é vista com um outro olhar do papel que a Agência Brasil poderia desempenhar, com relação à pauta que ouvisse movimentos sociais, a, a ex-presidenta Rita Freire era uma das mais ativas nessa luta para transformar a gente, por ter percebido que a Agência Brasil é um canhão de informações extremamente potente no Brasil, então trazer ela, de fato, para uma outra pauta, para uma outra lógica de transmissão de informação. Mas por que, que a gente sempre, o Conselho Curador, pesquisadores como o senhor, é, talvez pensem a Agência Brasil sempre como uma menina dos olhos? Porque, de fato, ela é hoje o veículo da EBC que tem uma ramificação, no campo da distribuição da informação, gigantesco, que qualquer governo que assume a EBC rapidamente percebe isso, rapidamente ocupa a EBC como ela está ocupada hoje, para garantir a censura, para garantir a ausência de contraditório, e numa situação como a gente vem enfrentando, para fazer com que ela tenha esse papel dúbio, de possivelmente, às vezes, a sufocar... Veículos que dependiam da informação da Agência Brasil Para tocar seus, seus jornais, seus meios para o interior do Brasil Com a ausência de informação que seja útil para a população no interior do Brasil Por que, que um veículo vai utilizar uma informação Que não vai ajudar de fato a sociedade, o bairro, a pequena cidade A Agência Brasil deixa de perder relevância Porque ela não fala mais sobre diferentes grupos sociais O que é um enorme problema e mais, ela não interessa mais para determinados jornais porque aquela informação é rala, é pequena, ela não tem o outro lado da notícia. Então, aquele pequeno jornal vai consumir a informação de outros veículos de imprensa que garantam, no mínimo, os dois lados da, da, da informação. Isso é um problema até estrutural do ponto de vista de quem quer fazer comunicação. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra agora para Mariana Martins, é uma das principais pesquisadoras de comunicação pública hoje do Brasil, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, integrante do Intervozes, uma pessoa que tem um olhar sempre muito próximo do que significa comunicação pública em paralelo com o avanço ou retrocesso da democracia dentro de um país. Tem trabalhos que demonstram que quando a comunicação pública vai mal... A democracia vai mal. Se a democracia está indo bem com seus elementos estruturantes, transparentes e ativos, a comunicação pública tende a ir bem também. Antes de passar a palavra para você, Mário, eu queria só lembrar da gente divulgar esses relatórios da Ouvidoria Cidadã em inglês, em português e espanhol. Depois a gente passa isso para o e-mail de vocês, para o Christian divulgar isso para a Public Media Alliance e para a gente aqui no Brasil tentar fortalecer redes de comunicação pública na América Latina, porque existem várias experiências que também podem nos aproximar de um resgate daquilo que a IBC já foi durante um período, com duras penas, com, também com muitas críticas, mas que precisa voltar a ser num futuro bem próximo. Mari, a palavra é sua, por gentileza. Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer as palavras generosas de Guilherme. Eu vou deixar aqui gravar, né? Que bom que tá gravando, quando é estiver bem mal, assim, eu ponho para ouvir, para ver se eu acredito. <risos> e eu sei que, que ele sabe que a admiração é recíproca, né? Trabalhamos juntos por muito tempo e, nossa, como é bom poder estar aqui com vocês, aí eu começo pegando uma parte da fala do Pedro, que fala do Fórum Social Mundial 2003, onde eu conheci a Rita, onde né? eu era voluntária, hum, estudante hum. de comunicação voluntária da Ciranda para fazer matérias sobre o Fórum Social Mundial e colocar no ar né? É, produção voluntária dos, da, do que estava acontecendo no fórum. Foi assim que eu conheci a Rita, que depois... A gente pôde estreitar relações né, dentro do Conselho Curador da EBC. E nessa época eu já era uma grande fã do Lalo, como todos, que devorava todos os livros dele, né, e levava para todos os cantos, encontrava lá no lugar e perguntava se ele podia ter uma foto comigo. Né? E hoje eu tenho a honra de poder o chamar de companheiro, de colega, saber que a gente divide e luta junto. Né? Isso é muito bom, também muito bom... É, enfim, conhecer né, o trabalho do Pedro E poder contar também com o apoio do Christian Agradecemos demais Como o Guilherme falou Eu sou gestora de carreira da EBC né? Apesar de estar licenciada agora Eu, eu, eu, eu sou gestora de carreira da EBC Mas sou também pesquisadora da área Então eu passei Eu estou afastada e estou me dedicando de volta à pesquisa É, uma, é um campo que... que para mim, eu costumo dizer que a EBC é um espaço sagrado, que representa, sim, né, um importante pilar da democracia. É o pilar onde eu escolhi, digamos assim, para exercer também a minha contribuição para a democracia no Brasil, né? Porque eu acredito naquilo ali como como fonte de, de, de espaço a ser disputado, a saúde, a educação, a comunicação, todos esses direitos, a gente... Né? a gente coloca ali a nossa energia, porque a gente acredita naquilo ali. Então, lógico que esse golpe, né? e o, o golpe do Estado o golpe nas estruturas da EBC mexem profundamente com com, com a nossa esperança até. né E quando a gente vê uma, uma, uma organização como essa, né? quando a gente vê a resistência dos trabalhadores da EBC, né? que a gente vê que a gente não tem direito de perder a esperança. A gente tem que continuar lutando, porque um dia a gente vai conseguir retomar todo... Né? É, eu acredito que nada fica para trás. Eu acho que a gente vai... E, e o processo democrático, ele não é linear. Né? Ele é um processo muito mais dialético do que linear. E a gente nunca perder é, por completo a experiência que a gente adquiriu ao longo desses 10 anos. Eu concordo muito com o Lalo, quando o Lalo fala que a gente esperava... Assim, a poderia ter tido muito mais mobilização da sociedade quando a gente teve o golpe, teve o fechamento né, dos do espaços democráticos da EBC, do espaço de participação social, que, de certa forma, é, era que garantiam a, a, a, a, né, o caráter público da EBC. A gente não teve um lastro né, muito grande de defesa, porque, de fato, a comunicação pública, como o Lalo sempre gosta de... de, de de pontuar, chegou muito atrasada, com atraso de 80 anos no Brasil. A gente tem um sistema federal, lógico, que a gente tinha experiências locais, tentativas, estaduais, que fortaleceu ao longo né, de décadas esse espírito. A gente não nasceu do nada. Né? A gente teve né, o trabalho da Beth Carmona no Rio, foi incrível. A gente tem o trabalho da, da TV Cultura de São Paulo, com todos os problemas também, todos, da, da TV Universitária de Pernambuco, de onde eu venho, a primeira televisão pública, do Brasil, todas elas serviram muito para que a gente pudesse falar assim, a gente não quer só isso, a gente quer mais, a gente quer um sistema né, central, federal, de comunicação pública, que possa, sim, né, fazer uma, uma, é, uma capilarização maior desse, desse direito dentro da sociedade. Foi daí que surgiu né, toda essa, essa, enfim, essa demanda pela EBC. Né? o Pedro falou do, do, do trabalho dele, eu lembrei muito quando eu vim a Brasília, Pedro, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu vim para Brasília para ler os documentos da Constituinte, porque eu trabalhei o artigo 123, né, que fala da, da complementariedade dos sistemas públicos privado e estatal. e eu fui ler o trabalho do Arthur da Távola, que fez toda né, a movimentação e a mobilização para a criação ali do capítulo da comunicação, para entender o que é que eles queriam, o que é que estava por trás, dessa divisão entre público e privado, estatal, que está dentro da nossa da nossa Constituição. né? Então, foi muito bom ter lido esses documentos, porque a gente consegue entender um pouco da evolução do pensamento e, ao mesmo tempo, dessa coisa que ainda é muito forte na gente, que é a necessidade de um sistema público de comunicação forte, que não seja um sistema privado, que não seja um sistema governamental, que a gente ainda estava caminhando, né? que a gente ainda estava... Eu, eu, eu falo sempre que a EBC, a gente não tinha... a gente sabe muito bem quem trabalhava lá, a Rita, a gente passou muito tempo né, construindo, tentando construir essa autonomia. Eram os adolescentes, né? a você não tinha nem 12, nem estava com 10 anos quando a gente sofreu o golpe. Né? Então, assim, foi muito cedo, foi muito cedo para se construir esse lastro. Né? E aí eu vou também pegar um pouco da, da parte da fala do, do, do Pedro e do Guilherme, que falam da Agência Brasil, eu concordo, a Agência Brasil ela é incrível, ela é uma... Um um espaço né, de, de produção de conteúdo né, gratuito, incrível. Mas a gente não pode esquecer do que é a rede de rádios da EBC. São sete emissoras de rádio, mais uma agência que distribui conteúdo gratuito, inclusive para quem não sabe ler, para quem não tem a, a prática da leitura, para quem não tem o espaço da leitura. Né? Então, a gente tem uma... uma um... E para quem também não tem tempo de lei que está no, no carro e que entra nas rádios, a gente, a gente tem uma forte penetração na Amazônia, porque nós temos ainda rádios em ondas curtas, que é que chega na Amazônia como um todo, e a gente tem a Rádio Nacional do Alto Solimões, a gente chega onde a comunicação privada nunca chegou e ainda é uma realidade isso no Brasil, né? a gente pensa que não, mas é uma realidade. Né? Então, assim, a gente, a, a, e isso está sendo desmontado também desde o golpe de 2016, vai diminuindo o, o, o, a, a potência da antena, vai diminuindo tudo, e a gente, pessoas que têm história de, de, de, de comunicação pública, né? como a Mara Regia, né? que faz um programa para mulheres, que fala sobre é, saúde da mulher, que chega na mulher da Amazônia, né? que faz uma campanha contra o escopelamento, né? Então, assim, isso é uma coisa que não, tem, não é imensurável. Né? Então, assim, a EBC, eu, eu fico muito revoltada quando eu vejo a imprensa comercial reduzindo a EBC muitas vezes ao, o, o, né, ao Ibope da TV Brasil, que também é uma lenda, porque a gente não pode medir a audiência de TV pública com os mesmos métodos que a gente mede a audiência deve ser privada, porque a gente entra na casa das pessoas de outra forma. É parabólica, que não é medida, não é dentro de grandes capitais, não é, grande, não é dentro de grandes centros. Então, a gente tem que ter outras formas de mensurar a audiência de uma televisão pública. Né? Então, se assim, a gente fica nessas medidas das covias comerciais, das comerciais e a gente se perde. Né? Porque não é nós, a gente não transita nesse mundo, não é isso. Não é para isso a gente existe. A gente não existe para fazer uma competição com as outras empresas. A gente existe para chegar onde ninguém chega e fazer o que ninguém faz. né Além de fazer tudo que todo mundo faz. Então, é um trabalho hercúleo. É né? Então, assim, eu acho que a gente tem né uma, uma, uma coisa tanto é tanto é, é pontual e é importante a gente entender o papel da rádio, que os militares que ocuparam a ABC bem sabem porque o vice-presidente Hamilton Mourão tem um programa de rádio chamado Por Dentro da Amazônia, dentro da Rádio Pública. Eles sabem muito bem por onde entrar, né? eles sabem muito bem como ocupar, eles têm um apreço muito grande pela comunicação né? pública, porque eles querem se apropriar daquilo ali, porque está no DNA desse governo fazer uma utilização privada e personalista da comunicação pública, eu até tenho medo quando a gente fala assim, ah, não, porque eles estão, eles estão fazendo a comunicação institucional. Não, eles estão fazendo comunicação privada, privada, porque o que eles fazem é uma comunicação de, de personalidade. Porque a comunicação institucional, ela também responde a critérios, da, porque ela, ela é financiada pelo Estado, então ela também responde a critérios públicos. Não é porque ela é uma comunicação institucional que ela pode falar, fazer o que bem, o, o presidente pode fazer o que bem quer. Não, não é assim na Câmara dos Deputados, não é assim na. na, na é, não é assim na Câmara dos Deputados, não é assim no, no Senado Federal, não é assim em nenhuma outra emissora, e não é assim, não pode ser em nenhum outro espaço que seja financiado pelo, pelo, né, pelo, pelo erário público. Ninguém pode usar. Um, um veículo que é financiado pelo horário público, seja que ele tenha uma missão institucional, porque, sim, a comunicação do governo tem seu papel, tem seu valor, ela é um espaço de contabilidade social, ela é um espaço que tem que prestar determinadas informações, ela é importante, ela cumpre o seu papel, o que não está sendo feito por esse governo. Esse governo ele privatizou todos os meios para a utilização do, da, da, da sua... para o político-religioso é muito pior do que o que a gente chama de comunicação governamental do que deveria chamar de comunicação institucional é muito grave ele se utiliza de plataformas como o twitter para esvaziar os canais também de governo para também não, não ter que cumprir determinadas coisas que existem que devem ser seguidas pelos canais de governo então a gente está numa várzea a verdade é essa né a comunicação de, uma, de, de uma, toda no brasil ela está vivendo um momento criminoso, eu diria, né? Porque a ilegalidade na junção da, das emissoras públicas e privadas, ela, é, ela é gritante, ela é flagrante, né como todos os outros. nem né? a gente vê isso na saúde, a gente vê isso na educação, a gente vê isso como DNA desse governo, que não tem nenhum apreço pela coisa pública. Então, essa iniciativa, ela é histórica. Né? a gente tem que saudar ela como um momento e uma oportunidade histórica, acho que a gente vai sim resgatar e retomar a democracia no Brasil e a gente vai ter é, a gente vai saber quem estava né, de, é, disposto nesse momento a mostrar o lado da história, sabe? Porque tem, tem, tem funcionário público dentro do EBC dizendo que tem que fazer jornal fofinho, que tem que fazer jornal doce que tem que mostrar as coisas boas, profissionais concursados, mas eles são a minoria. Muitos também ficam calados por medo, mas uma boa parte resiste. E é nessa resistência que a gente tem que esperançar. É nessa resistência que a gente tem que reconstruir. É nessa resistência que a gente tem que morar. Sabe? É nela que a gente vê todos os dias saindo ainda coisas boas ali de dentro. E se não fosse o funcionário público, se não fosse a empresa pública, se não fosse o mínimo que a gente conseguiu construir lá dentro, a gente não estaria aqui falando isso a gente não estaria produzindo o dossi... os dois dossiês que foram produzidos pela Comissão de Empregados da EBC e essa iniciativa belíssima que é a ouvidoria. Cidadã. Né? Só para fechar, ainda tem um tempo, Guilherme? Ah, pode encerrar, por gentileza. Pronto. Mas só para lembrar que a gente organizou o Conselho Curador em 2015, um seminário um modelo institucional da EBC, onde a gente discutia, inclusive, critérios para se colocar... Um dos pontos foram critérios para ouvidores, né? que o ouvidor, inclusive, deveria ser sabatinado pelo Conselho Curador, seria uma das, um, um dos pré-requisitos, que teria uma série de pré-requisitos para se chegar né, ao, ao cargo de, de, de ouvidor de tão importante que é né? esse esse espaço dentro da, da EBC, dentro da, da comunicação pública de qualquer órgão público, na verdade. Então, assim, eu também proponho e sugiro que quem tiver interesse de, de, de, de buscar os cadernos de resolução final desse, desse seminário, ele também é um bom ponto de partida para a gente somar esses esforços agora na retomada da democracia que eu espero chegar e sei que verei todos vocês ao meu lado estaremos juntos. Obrigada pelo convite Parece. mais uma vez, é sempre bom poder é, refletir sobre a EBC e sobre a necessidade da retomada da democracia com vocês. Obrigada, de coração. Obrigado, Mari. É sempre um, um fogo ouvir suas palavras, sua forma tão tocante de tratar esse assunto. É sempre uma injeção de energia ver a forma como você analisa criticamente e traz caminhos para a gente continuar na luta. Assim, você muito bem lembrou da importância das rádios da EBC, que sem dúvida nenhuma são das primeiras a serem ocupadas pelo governo desde o início do, da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. Os militares entendem muito bem a importância de das rádios em chegar em locais do Brasil onde mais ninguém chega. Você cria talvez um novo paradigma, Mari, de pensar que o que vem sendo feito é, não pode ficar sendo chamado de comunicação estatal, mas sim uma deturpação do uso de uma comunicação privada. Porque, de fato, a comunicação estatal, como você bem disse, a comunicação institucional de governo, ela tem suas regras, ela tem os seus limites, ela tem a sua forma de atuação descrita em vários regimentos e, e de maneira geral, na própria Constituição. Então, o que vem sendo feito na EBC você levanta de uma maneira inédita que às vezes não pode ser pensada como uma comunicação estatal, é um erro, é uma comunicação privada e que, como você complementou, é passível de ações de ilegalidade. Porque o que vem sendo feito na IBC descumpre radicalmente os dois primeiros artigos da lei da IBC que dizem que ela deve garantir autonomia diante do governo federal. Apesar de nós não termos outros mecanismos de participação social e de instrumentos para fazer, coibir com que a direção faça o que vem fazendo, a lei, diante de um Ministério Público, diante da Justiça, ela ainda pode ser um instrumento de defesa da comunicação pública da empresa. Então, essa é uma questão que está aí, que salta aos olhos da Justiça brasileira para agir em detrimento de uma destruição legal da IBC, que a lei ainda existe, né? Muito obrigado, Mari. Eu passo a palavra então para o Christian Porter, que nos ouviu atentamente até o momento. É uma grande satisfação, Christian, de ter você aqui com a gente. Demonstra a, a importância do seu trabalho, o seu interesse em dialogar e entender o que vem acontecendo na empresa Brasil de comunicação. E mais do que isso, trazer esse histórico fantástico de atuação da Public Media Alliance, espero ter falado corretamente agora, que é uma entidade que já há muitos anos estuda, pesquisa, milita e, sobretudo, é uma luz em muitos momentos de, de resgate de princípios de comunicação pública para serem usadas como ferramentas muito importantes em vários países do mundo, foi no Brasil, continua sendo no Brasil. E a gente, mais uma vez, percebe a importância do evento ocorrer no fórum social mundial porque o fórum faz isso né consegue trazer experiências particulares para uma visão global visão visões globais para serem analisadas dentro de universos pequenos e particulares christian por gentileza a palavra é sua great uh, thank you uh, i actually have a brief presentation just because i thought that would be useful and easier um, But first, I just wanted to say hi to everyone and thank you for inviting me here today. I find it incredibly inspiring what you are all trying to achieve with the Ombudsman and what passion you have for the issue. So um, thank you for having me. Um, it's been great to listen to all of your speeches. Uh, so my name is Christian. Uh, I'm the Editorial Manager of the Public Media Alliance. Our membership is diverse and includes up to 100 different public broadcasters from around the world. And we help them to support and advocate for the role and the importance of independent public media worldwide. And we have our eyes and ears on public media and providing analysis and coverage of the latest public media related news. So with this in mind, I've been asked um, by Rita, who I met in 2016, uh, to talk about public media from a global perspective, looking at its ideal role in society and the threats it faces around the world. And I suppose to reassure you that you are not alone in the struggles faced by public media in Brazil. Um, so let's start with the basics. Um, public media for us are fundamentally built on a shared set of common values um, and ideals. And these include transparency, or it should have transparency, independence from commercial and government interference, and um, being accountable to the public that fund it. And while these are often based on the founding principles of organisations like the, like the BBC, there is significant variation in how each public broadcaster approaches and a degree to which they approach each one of these values. And that's all dependent on social, political, economic and cultural context. That's everything. And despite sharing many of the core values shown here, not, no one public media organization is the same. Each has a different set of priorities, uh, from crisis and emergency coverage, like NHK in Japan, to reaching diverse audiences. So, public broadcasters, I suppose, public funding is a key example of this. Around the world, it differs from place to place. In Germany, Japan, and the UK, they have license fees that give them a huge amount of public funding and allow them to be accountable to the public. Um, but other, so long as it's protected. But others such as CBC Radio Canada, the Australian Broadcasting Corporation and a majority of others receive funding through federal funds and taxation and with their independence, hopefully protected, hopefully protected by law and regulations. But whatever the source, it is public funding that should ideally ensure a public broadcaster's accountability to the public, not the government. And this should be at the core of any public broadcaster's work. Their ethos, their outlook. And it is because of these values that when they are implemented and when they are protected, that public media are considered among the most trusted media worldwide. And they're mostly present in countries with the highest levels of press freedom. I'm sure many of you are familiar with the map on the right-hand side of the screen, which is from Reporters About Borders, and the lightest colors on there, so the yellows indicate the countries with the greatest press freedom and it's here that a lot of the quality of public media in the world exists and works effectively when it's protected and trust and here in these countries trust in these organizations has grown especially since the pandemic has started and audiences look for content that uh, reliable content and information but even though I'm sorry Can you please speak more slowly, slowly so sure, that yeah, the can accompany you? No, I'm I'm I'm sorry, um, guys. You asked it for consecutive translation. He he doesn't have to speak slowly, but um, I think they're having technical issues, Christian. If you may um, okay. allow me to explain, yeah, sure. and the simultaneous translation is not working on the broadcast, so they asked me to translate you consecutively, and that means you have to speak. And be quiet, so I speak. I'm not gonna be translating simultaneously, so it's not a matter of speaking slowly. It's a matter of pausing, so I can speak. Got you. Okay. Is that uh, possible? Yeah, I'm so sorry. <laughs> no, it's okay. You didn't know. Okay, no problem. Uh, I'll carry on from where I am. Uh, so, where where where public media is protected and where it is independent trust remains high and people go to these organizations for reliable information but despite these ideals public media are also facing a growing list of challenges threats and pressures worldwide and much like their core values Many of these threats, like the state capture experienced by EBC, is more shared and widespread than ever before. Porém, apesar desses ideais, estamos sob ameaça. E como mencionaram na EBC, isso tem acontecido mais do que nunca atualmente. So, around the world, press freedom is in decline. Many governments are clamping down on critical and independent news outlets, including public media organizations like UBC, where journalists are being attacked, imprisoned and killed at an alarming rate, all despite their role in reporting on the global pandemic. Então vemos um cenário no mundo em que a liberdade de expressão está declinada, está em declínio. Tivemos 42 jornalistas mortos em 2020, 64 que desapareceram e mais de 580 que foram atacados durante coberturas que faziam, apesar do, do seu fundamental papel durante a pandemia. Last year alone, there were around 4, 42 journalist killings, and 64 remain missing globally. While in Brazil, there were over 580 attacks against the media. As reporters of our borders uh, reported today, these were reported today: 42 journalists 64 and more than 580 attacks. The global nature of these threats is epitomized by the harassment of journalists during protests. In Belarus, there are over 360 arrests of journalists. In the USA, there are estimated to be over 180 arrests of journalists during protests. In, in, uh, after the george floyd uh, the death of george floyd in 2020 nature of these protests é global in belarus foram mais de 360 jornalistas presos nos estados unidos mais de 118 depois dos protestos da morte contra a morte do george floyd and such pressure on journalists is bad for democracy and it encourages self-censorship. essa pressão nos jornalistas é péssimo para a democracia e encoraja a censura. And it's this broader crisis of press freedom which is taking its toll on public media and creating an unprecedented backdrop for them to operate in, especially in times of a global pandemic. e essa pressão é um grande retrocesso especialmente em tempos de pandemic. At the moment, much of our focus at PMA is to is on the situation in Hong Kong, in Poland and Hungary, the USA, UK and Australia. No moment, much of focus on PMA is é in Hong Kong, na Hungria and na, na Australia. And some of these are due to governments clamping down on critical public media. Limiting the flow of impartial and fact-checked information to citizens. E muito disso é que os governos estão limitando a mídia pública e dificultando o acesso de uma mídia sem vieses. But much like the core values of public media, increasingly the threats facing public media are more shared than ever before. Mas apesar das ameaças estarem crescendo mais do que nunca, os valores centrais da mídia pública estão crescendo. A situação que está acontecendo na EBC não é isolada. O que está acontecendo ao redor do mundo é que os governos estão desmontando os pedaços da comunicação pública e fazendo com pequenos pedaços de comunicação privada. So what are our main Quais são as nossas maiores preocupações globalmente? Threats to editorial independence, like media capture, which is when powerful public and private or private groups, uh. Take premeditated or strategic actions to control media institutions. Então, as nossas preocupações são a independência editorial. Por exemplo, a gente chama de captura da mídia quando instituições públicas ou privadas tomam ações premeditadas para impedir o trabalho. And political interference that undermines the ability of public media to hold power to account e interferência política que impede com que esse trabalho seja feito. Uh, a never big concern for us is journalist safety, um which is the growth of arrests, these restrictions and attacks on journalists by authorities and by protesters too. Nós nos preocupamos também muito com a segurança dos jornalistas, porque estamos vendo muitos protestos e estamos vendo muitos jornalistas serem presos, terem vistos negados e levarem processos. E como vimos no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos em que jornalistas da Alemanha, por exemplo, foram atacados. Even in the Netherlands, the public broadcaster, NOS, has been forced to remove its logos from the side of its vehicles to protect its journalists from the threats. And, and journalists are also facing Unprecedented of, uh, threats from lawsuits, especially in parts of Europe, which are designed to silence critical journalism, especially in Croatia, Slovenia, and Malta. And our other concerns are financial pressures where limits to public funding by, by the state as a means of control. Temos também algumas outras preocupações como o a pressão financeira, onde use, temos cortes, cortes de custo. And the use of license fees and other sources of public funding as political footballs. Onde eles usam as licenças e jogam isso como se fosse um futebol político. Isso aconteceu na Austrália, na Suíça e no Reino Unido recentemente. And then we have the issue of audience behavior, where public broadcasters are struggling to maintain relevance and keep pace with digital outlets and alternatives to public media. E a gente também tem o problema do público, onde esses veículos estão lutando para se manterem relevantes em comparação com os outros tipos de mídia. The public media do work well, sometimes they misunderstand or don't don't adapt to the complexity of their audience. Por exemplo, em lugares onde a comunicação pública funciona bem, eles não se adaptam à diversidade da do público deles. Lastly, There's COVID -19, and it makes everything more difficult. e por último temos a covid 19 dezanove que torna tudo isso muito mais difícil. While a pandemic brings its own challenges in terms of protecting journalists and other media workers, it also amplifies the challenges that public media already faces. A pandemia tem seus próprios desafios para os jornalistas, mas ela também amplifica todos os outros problemas que já citamos anteriormente journalists are less safe, economies are shrinking, and funding is less available. Os jornalistas estão mais inseguros, a economia está entrando em crise, e temos menos opções de financiamento. And we are yet to see the full implications of this. E ainda vamos ver as implicações disso. So my last slide, I promise... No meu último slide... Eu prometo. There are, there are no simple solutions to any of these threats. But there okay. are a few things we can do to change the course. And, that's, uh -huh. and this includes public and social participation. Não há nenhuma solução simples para isso. Mas podemos ter algumas soluções e elas incluem a participação do público. We need to encourage collaboration. Precisamos encorajar a colaboração. But the world is a much smaller place. And public media need to work together internationally to support and protect core values. Para esses chave. We need to advocate and speak out. De a nossa voz. and the debate We need to advocate and speak and speak out. speak out. directly and face attacks. E esse debate só pode acontecer quando uh, os veículos falarem quando sofrerem ataques. Media and e aí temos a alfabetização na mídia e a participação social. Os veículos precisam entender o que poderiam perder se a mídia pública não existir e se os valores não estão protegidos. Eles precisam ser alfabetizados, eles precisam entender o que vão perder se perderem essa comunicação pública. Precisamos ensiná-los. Independent Reguladores independentes e ouvidorias. Public media not only to be accountable to the public, but they also need to be held to account. Eles precisam prestar contas para o público, além de informar o público. Independent ombudsman are a good way to start supporting public media but also a good way to tell audiences when public media aren't doing a good job or aren't sufficiently detached from government. independentes são um bom jeito de começar e um bom jeito do público entender e falar quando não estão prestando um bom serviço e uma boa maneira de saber se eles prestam um trabalho independente do So now more than ever we need solidarity. Effective Independent public media need our support. Mais do que nunca precisamos de solidariedade, uma mídia independente precisa do nosso apoio. They are critical to supporting democracy and informing citizens. That's why the citizen ombudsman at EBC is so important. To raise awareness, to make people realize that public media should be and can be. Isso é muito importante para a manutenção da democracia, por isso o trabalho, da ouvidoria civil é tão importante. Eles precisam entender o que pode vir a ser feito. Então, é isso para mim. Obrigado pelo seu tempo. Eu que foi do que eu deveria mas obrigado. Muito, muito obrigado. Eu sei que eu tomei um pouquinho mais de tempo, mas eu gostaria de agradecê-los. Nós que agradecemos, Christian, esse material altamente rico que você disponibilizou aqui para a gente, junto com a sua análise. Eu queria te pedir até a gentileza, se for possível, de você depois encaminhar esse material por e-mail à Kemi, ou eu mesmo posso lhe procurar por e-mail, para recebermos esse material, porque eu acredito que ele é bastante interessante. Obrigado. E também pensar isso que você coloca como a perseguição a jornalistas, ou ao, ao fazer jornalismo, vem aumentando no mundo. E aqui no Brasil, como o Pedro Aguiar levantou, a presidência da República também vem levantando uma série de acusações contra jornalistas do, do campo privado por simplesmente produzirem informações que contrariam os interesses do governo federal. E aí se cria uma situação, vamos pensar, específica do campo público, quando ele é cooptado pelo governo federal, que é, quando este governo atual chegou ao Brasil, fazia-se uma crítica sobre a postura que a IBC tinha de governismo diante do governo anterior. O governo atual entra fazendo uma crítica de que a IBC não deve fazer isso, a IBC não poderia jamais ser cooptada pelo governo do, do presidente da presidenta anterior e quando se ocupa da presidência faz exatamente aquilo que criticava do governo anterior mas de uma maneira mais pesada que é mudando a lei da EBC para poder exercer esse poder de forma a não termos nenhum tipo de fiscalização então hoje os jornalistas da EBC para estes apoiadores do governo mudaram como num passe de mágica de jornalistas de uma empresa, de um governo que eles não gostavam, para jornalistas de uma empresa que agora eles apoiam. Então isso faz com que o imaginário da sociedade brasileira tenha dificuldade de construir na empresa Brasil de comunicação uma linha de a comunicação pública, que, se, que independa do governo da vez. Porque pessoas que criticavam a IBC por fazer uma suposta comunicação governamental no passado, hoje apoiam a IBC fazer uma comunicação que é, é favorável ao governo da vez. Isso mostra que o terreno da sociedade brasileira, hoje ainda, ele é bastante frágil para o entendimento do papel da comunicação pública. E não digo frágil do ponto de vista é, do saber, mas do ponto de vista prático, de como a gente tem ausência de exercício de período democrático no Brasil, para que a comunicação pública também exerça esse papel. É, queria te agradecer mais uma vez, Christian. Eu, infelizmente, gente, nossa tradutora, Karine, ela tem um tempo, a gente combinou com ela um tempo específico, a gente já até estourou esse tempo, então nós não vamos poder responder perguntas que vieram do nosso público. Então eu vou, eu vou me despedir aqui, mas vou passar a bola para vocês, para cada um de vocês fazerem suas considerações finais em dois, três minutinhos no máximo, e trazendo a reflexão do papel que a ouvidoria cidadã hoje tem no Brasil para o mundo, de que maneira que a gente consegue angariar apoio dentro do Brasil para que as pessoas entendam um outro, uma outra forma de se fazer comunicação pública que não é essa que vem sendo feita pela IBC, como a Rita levantou, para ser uma espécie de linha motriz para um jornalismo público, para uma comunicação pública que a gente queira, e como é que a gente consegue gritar isso para o mundo, fazendo parcerias, por exemplo, com a Public Media Alliance, é uma possibilidade de nós nos reunirmos mais vezes para tentar ampliar nossas vozes para outras empresas de comunicação pública do mundo, porque se alguns anos atrás nós estávamos todos reunidos no PBI, aqui no Rio de Janeiro, e todos entendiam que a IBC estava sendo formada entre pedras e tombos, mas estava sendo criada, todas estas empresas hoje poderiam erguer a bandeira do que está acontecendo na IBC hoje e denunciar isso internacionalmente, porque a gente precisa dessa força, nós precisamos que, que esse grupo de pessoas, que a frente em defesa da IBC com mais de 50 entidades, amplie sua voz para além do Brasil, contar com a América Latina, contar com o Fórum Social Mundial para isso, como a gente vem tendo agora, e com organismos como a Public Media Alliance. Eu me despeço aqui de vocês e passo a, a palavra para a Rita, para as considerações finais. Por favor, Rita. Seu microfone, Rita. Sim, pronto. O mais doloroso de tudo isso é perceber que o processo é mundial, né? A gente falou aqui de vários aspectos do desmonte da IBC e o Lalo lembrou a palavra negacionismo, né? Um negacionismo vinculado aí ao bolsonarismo, mas não é só vinculado ao bolsonarismo, é hoje um instrumento, né? De alcançar uma sociedade, seus segmentos mais vulneráveis, né? E para fazer câmbios na política para fazer... Porque a gente tem aí um sistema que precisa de recursos que estão esgotados para todos. Então, a democracia não deixa de ser uma proteção que se acreditava é, teríamos para, pelo menos, aquilo que já havia sido acordado na sociedade. E essa proteção está impedindo o assalto a muita coisa dos bens da humanidade, do planeta. Então, a democracia hoje é um estorvo para os negócios. E os negócios, né, infelizmente, a gente está falando aí do capitalismo, o capitalismo ele tem o seu ciclo de acumulações. E eu, é um no momento em que ele vai... Uh, uh, esgotando as suas beiradas, ele precisa continuar uh, sugando uh, uh, aquilo que está teoricamente protegido. Falando grosseiramente, né, não sou nenhuma teórica do, do, nem de economia nem do, do, do capitalismo, porém, nós estamos nessa fase em que o sistema... É, busca minar os instrumentos de defesa para que esses bens continuem a ser espoliados e explorados. Então, é realmente, é, o negacionismo é uma arma, não é algo a gente veja como, uh, olha, o absurdo de algumas pessoas acreditarem né, que, por exemplo, a vacina pode te fazer mal ou que uh, a terra não é redonda são verdadeiros testes da capacidade de levar as pessoas a agirem contra elas próprias contra a ciência contra o óbvio e aí a gente fala de comunicação pública ela tem um sentido assim muito maior né hoje infelizmente no Brasil nós te, acabamos tendo que fazer peso entre a mídia comercial menos ruim com a mídia comercial mais é, conservadora e porque nós não temos uma mídia que é da sociedade crítica, é a sociedade se perguntando. Nós não temos uma mídia hoje que se pergunta o que está acontecendo. Então, este, eu acho que é um papel que tem a ver não só com os veículos que a IBC construiu ao longo do tempo, mas também com a necessidade de se relacionar com uma sociedade altamente é, digitalizada, mediatizada, que tem sistemas de interferir aí no fluxo da informação para esses interesses é, é, se concretizarem, não são os homens maus lá em cima, nós estamos vivendo um, um, um ciclo muito perverso, né? em que nós não construímos defesa para isso. Então, eu, eu, eu fiz esse comentário, não deveria ter, ido, ter, ter iniciado, sei lá, um, uma, uma reflexão, mas para considerar que a nossa preocupação deve ser, sim, essa, quando o Christian traz as questões assim, que envolvem você tirar a segurança de jornalistas para fazer o seu trabalho, né? com a violência, com o ataque, com uh, as várias formas de desacreditar a mídia, você está dentro desse processo também. Hoje, na, algumas horas atrás, no fórum, a FENAGE também apresentou o balanço da violência no Brasil que do ano pa... contra jornalistas, que do ano passado para cá aumentou em cento, cento e poucos né? por cento, dobrou de um ano para outro a violência contra jornalistas. Então, eu, eu só queria falar isso, eu, eu acho que assim, é muito importante é, a gente situar mesmo o projeto da EBC dentro dessa sociedade que está em reviravolta e se contorcendo para eh, poder eh, fazer valer aquilo que foi construído minimamente dos acordos eh, de vida civilizada, democrática, fraterna, com, de acesso e amor pelo conhecimento, tudo isso está ameaçado hoje. E acho que quando a gente pega a esteira da comunicação pública, a gente está... Contribuindo para esse debate. Então, acho que essa ouvidoria pode fazer um debate que vai além das antenas, né, das paredes, do prédio da IBC, dos transmissores. Vamos estar discutindo é, as mudanças em curso no Brasil e no mundo, e alimentando sonhos aí, alimentando as nossas utopias, de não deixar isso virar uma. Um, um mundo selvagem aí, sem, é, sem direito de sonhar e de construir. É isso aí, desculpa que eu me estendi, era um minuto. <risos> é Isso, Rita, muito obrigado, que fala, que fala grandiosa, que, que, que capacidade gigantesca de entender o mundo a partir desse assunto que nós estamos aqui. Obrigado, Rita. Por, por favor, professor Lalo Olha, eu queria só rapidamente ressaltar duas palavras que o Cristian falou na exposição dele, a primeira é em relação à media literacy, a alfabetização para a mídia, para ver como a gente avançou tanto aqui, como a gente tem um potencial para criar uma comunicação pública forte, efetiva, que interfira na vida da sociedade. Nós chegamos na IBC, nesse curto período de menos de 10 anos em que ela viveu como empresa pública, a pensarmos e começarmos a elaborar um programa de media literacy, de alfabetização para a mídia, com eh, acadêmicos de várias universidades brasileiras que há muito tempo se debruçam pelo processo. Quer dizer, você tem que... Não basta você dizer queremos democratizar a mídia, nós temos que alfabetizar a população para ler a mídia, para entender a mídia, para eh, ter uma visão crítica sobre esse processo. É, o que o, o, a, é a menção que o Christian fez em relação aos objetivos da organização que ele é, representa aqui, que eu acho muito importantes e que nós estamos começando a implantar na IBC quando fomos tolhidos pelo golpe. Isso voltará, isso será reavivado com certeza. A outra palavra é, que ele usou é a palavra da solidariedade e aí eu retomo aquilo que eu disse inicialmente, é fundamental nesse momento a solidariedade internacional. Nós vivemos um governo genocida, é, cujos responsáveis em algum dia serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, eu acho que esse é o movimento mais importante que nós temos que ver na retomada da democracia, porque a culpa pelas pelas mortes que estão ocorrendo no Brasil tem responsáveis, tem nomes, tem pessoas, e esses terão que ser responsabilizados internacionalmente. Então, as nossas, as nossas eh, relações internacionais vão desde a punição dos criminosos que agem hoje no Brasil até a solidariedade internacional que nós estamos conversando aqui, que é a solidariedade internacional da comunicação. E eu lembro que nós temos que ter um olhar um olhar muito atento para os nossos vizinhos, porque um novo, um novo ciclo virtuoso na América Latina, e aí eu tenho uma visão positiva sobre essa situação, um novo ciclo virtuoso na América Latina está começando a se desenvolver e nós comunicadores, que defendemos a comunicação pública, temos que ficar olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, mas... Com os nossos vizinhos, nós temos que ir além do olhar, nós temos que nos aproximar deles, até se fosse o caso, se não houvesse a pandemia, fisicamente. Alguém lembrou aqui que já houve uma organização de agências de notícias internacionais. Não é? É, acho que foi o Pedro. É, nós temos que voltar a ter esse olhar para os nossos vizinhos. A Argentina dá passos de retorno a uma democracia forte, já temos a volta de um governo popular na Bolívia, nós temos um governo popular na Venezuela, o Equador caminha para isso, eu acho que este olhar para o nosso, e eu estou falando isso de uma, até propondo algo prático, a nossa ouvidoria cidadã, na medida do possível, tem que estabelecer laços com essas organizações de comunicação pública desses nossos vizinhos que dão passos novamente rumo à democracia e finalmente eu quero dizer que além de resistir eu acho que já disse isso outra vez nós temos que a partir de agora reexistir nós temos que a partir das nossas do nosso conhecimento das nossas experiências de tudo aquilo que foi relatado aqui como uma tragédia na destruição da comunicação pública a partir desta existência nós temos que criar uma nova resistência nós temos que reexistir partindo não mais daquele patamar, mas num patamar novo, mais elevado, a partir dessas nossas experiências. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Nós que agradecemos, professor Lalo. Eu peço a licença só para gente perguntar para o Christian se ele não quer falar agora, porque infelizmente a tradutora Karina teve que ir embora. Christian, I'm sorry, but the translator will need to leave. Excuse me. Feel free to make your final speech now if you want. Um, I would, I'll keep it simple and I'll keep it short, um, without the translator it's difficult. Um, I, I admire all of you for what you're doing um, and I would like to continue the conversation between Public Media Alliance and the Citizens Ombudsman. Uh, it's, I, it's an incredibly difficult situation in Brazil at the moment, uh, but be assured that you are not alone. There are many public media organizations that are facing Difficult circumstances with state capture, media capture. And we assure that you that we would like to keep the conversation going and support uh, any independent ombudsman where we can in terms of holding the government and public media or state media to account. Um, so thank you for inviting me and I look forward to speaking to you all again. Perfect. Thank you, Christian. Thank you very much. Por favor, professor Pedro, suas considerações. Professor Lalo, muito obrigado mais uma vez. Professor Pedro, por gentileza. É, eu também vou, vou ser muito breve. De novo, agradeço muito o convite. É, é, esse tipo de evento é extremamente importante para a gente chamar a atenção para o papel da, das estruturas várias de comunicação pública, porque além da EBC, é, há, há diversas... É, rádios, TVs, portais e até agências de notícias de governos estaduais, municipais. Há estruturas legislativas também, né, de, em assembleias legislativas e câmaras de vereadores, sem contar a estrutura do, do Senado Federal e da Câmara de Deputados. Então, há uma estrutura de comunicação pública no Brasil, que, como o Christian bem lembrou, vem sendo atacada. É interessante isso que ele, ele, ele disse antes e acabou de repetir, que não se trata de um contexto exclusivamente brasileiro, não é algo singular. É, é, é, está acontecendo em outros países, mesmo em casos de democracias formais. Essa captura da mídia pública faz parte do contexto de retração da democracia, a democracia representativa, liberal, como nós a conhecemos, né? e a gente também viu isso em países como a Hungria, como as Filipinas, como o Egito. Então, está acontecendo e, de fato, tem que haver uma articulação internacional para combater isso. E a ouvidoria cidadã vai exatamente nesse sentido, porque aquela concepção autoritária, centralizadora de comunicação, que eu comentei mais cedo, é, ela é dissolvida, ela é enfrentada exatamente quando há ouvidorias como portas abertas para a comunicação pública, né? se comunicar com a sociedade, receber queixas, receber denúncias, receber inclusive elogios, sugestões de melhoria. É, então, se a ouvidoria formal não, não funciona mais, não está mais aí para nós contarmos com ela, a ouvidoria cidadã vai exatamente é, cumprir esse papel. Então, de novo, eu agradeço. Cumprimento todo mundo que estava na, na mesa virtual, mesa sem tampo, e, e deixo um abraço e boa noite para todo mundo. Maravilha, professor. Mesa sem tampo é excelente. Por gentileza, Mariana. Boa noite. Eu também vou ser rápida, já estou com a colaboração especial da Rosa aqui no quarto. Fizem <risos> para aparecer no um pouquinho. Ai, querido. Já tem colaboração especial aqui, queria mais uma vez, né, agradecer a, a oportunidade e é, aí em diálogo com, com, com o que o Christian falou e que, que o Pedro também mencionou, uma coisa que me assustou muito no ano passado, é, eu 2019, entre 2019 e 2020 eu passei algum tempo na, no UK e eu pude ver que inclusive a própria BBC e isso é uma coisa que eu quero desenvolver um pouco melhor nessa nesse essa minha retomada de pesquisas. Inclusive a BBC sofreu muito com o Boris Johnson, né? E quando o Boris Johnson a, a, a assume, ele tem, ele, ele tenta diminuir é, recursos da BBC, ele diminui espaço de programas que são mais críticos, tem todo um avanço do próprio do, do né, do próprio Boris Johnson em cima da BBC e vários grupos de pesquisa no UK já têm né, é, elaborado questões né, acerca disso. Um, um, eu vivi lá o momento da, da, da, da última eleição né, em que foi muito a BBC apanhou muito por conta de, de né, possível tendência né, ao Boris Johnson. Então assim, para você ver se se inclusive a BBC com a consolidação que a BBC tem, né, com a estrutura, com tudo, eles ainda sofrem, né, com as tentativas, lógico que eles reagem de outra forma e eles, né, são uma estrutura muito mais, né, densa. Eles conseguem responder melhor, mas a tentativa ela existe, né, como existiu com com, com o Tony Blair, né, a gente tem relatos também durante guerras que isso, né, não aconteceu da melhor forma. Então assim as tentativas elas vão sempre existir, né? E o que vai diferenciar e é, e é onde eu tento refletir um pouco é o quão a democracia daquele país está, né, preparada, robusta para devolver, né, esse esse essa essa, essa situação, para lidar com isso, né? Acho que a gente mostrou que a nossa pífia democracia não soube lidar bem com isso e estamos tendo que engolir essa privatização do EBC, né? porque não é um veículo comercial, é um veículo exclusivamente privado né? do presidente Jair Bolsonaro e também do Exército Brasileiro, né? das Forças Armadas, de uma forma geral. Então, a gente sabe que a militarização está por trás disso tudo e a gente precisa resistir a isso. E eu tenho muita esperança nesse movimento que se faz e, e de estar caminhando junto com vocês. Obrigada mais uma vez. Sucesso à Ouvidoria Cidadã. Muito obrigado, Mari. Com isso a gente encerra aqui esse lançamento internacional da Ouvidoria Cidadã, dos relatórios em espanhol, em inglês e em português também já tinha sido lançado no final do ano passado, num evento que marca os 20 anos do Fórum Social Mundial, começou em 2001 em Porto Alegre. E agora, de forma virtual, por causa da pandemia, completa seus 20 anos e para a gente, pelo menos para mim, é um enorme prazer estar aqui. Eu lembro que o site da Ouvidoria Cidadã ibc.org em breve vai estar no ar. A Rita adiantou que esse lançamento vai ser bastante em breve com o encerramento das atividades do fórum. E qualquer pessoa, a qualquer momento, que quiser participar da Ouvidoria Cidadã da IBC fazendo uma análise crítica dos conteúdos que vem sendo divulgado pelos canais da EBC, é só mandar um e-mail para a gente contando o que viu e sua análise para ouvidoriacidadanebc.gmail.com ouvidoriacidadanebc.gmail.com É isso, gente. Muito obrigado a todos e todas que nos assistiram e nos acompanharam até aqui. Um obrigado especial a todos os participantes dessa mesa. Até mais.